Olá, tudo bem com você? Sou Priscila Bibiano, sou Mestra em Educação e costumo dizer que sou cursista permanente da EAD Freiriana. Cursos excelentes que vem realmente contribuir com a nossa prática e tô sempre presente fazendo cada um deles. Desta vez venho te convidar para um curso muito especial e que vem contribuir muito na transformação desse momento difícil que nós estamos vivendo em nosso país. É o curso Mestres do Manhã, Fazedores do Futuro. Curso no qual poderemos repensar as nossas práticas a partir de teorias já consolidadas. Uma ótima oportunidade para nós sonhadores esperançosos que desejam um mundo melhor. Vamos juntos? Já estou escrita. Venha você também.